É linda a camiseta, o meu freestyle que é lindo Então você vai vendo, moleque, que é rima boa Cê tenta comigo, moleque, cê tá à toa Entende, chapa chapa, eu sou uma boa pessoa Mas é tiro de doze quando você tá na canoa E você cai, que você é mané Você cai da canoa e você cai, foi no rio de jacaré e... Não terminou o direito de resposta, Torres do outro lado, Viu? Aê, é energia, um maldade Uh, uh. <risos> Falo do xarope, eu causo seu fim Cê se fudeu, cuzão, tô pegando a Carolin Sabe mano, eu faço rima Olha como eu faço a disciplina Por isso que eu te faço, cometa uma chacina Todo de você é um infeliz Se representar rap, nossa raiz a negritude, cê sabe mano, você é imprudente. Por isso que eu te mostro que eu quebro os seus dentes Mano, aqui você fraqueja Tenta até comigo, mas tô de breca Mano, você é esquisito Tá real mesmo, parece o Alvin do os Esquilo Segundo round, terminou, começa Vamos ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Hey, hey, hey. Ei, ei, ei. Feliz dia das mães, cê sabe não é a toa Falando de moeda, represento as coroas Por isso que eu te falo, aqui cê toma um pau É moeda mesmo mano, o seu fim não é real Cê sabe que meu ataque é sempre mais letal Por isso que eu te mostro, aqui cê toma um pau Olha só moleque, te derrubo da ladeira Toma um pau, não toma todas as madeiras Cê sabe mano, é madeirada, você é noia Trago rima que é pedrada. Cê sabe da oh, é, que é nossa, Por isso que eu te falo que agora o Torres não afrosse. É Uou! Uh. Só na madeirada, direito de resposta. F19, fala, DJ! DJ é que Oh, oh, família! oh, oh Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Você vai vendo que você é infeliz Falou que veio de preto pra representar a raiz Entende moleque, você lamenta Representa a raiz com atitude, não com vestimenta Então pega a visão que você cai Você tá ligado moleque, eu sou bom E você sai, entende moleque, você para é coroa, só que você leva hoje tá tapa na cara Bagulho que é louco, meus dois lados da moeda Que hoje, com certeza, aqui é a sua queda Entende, moleque, você é aliado Falar de pedra, tá travado, tá fumando, é mesclado Bagulho que é louco, então eu vou é te gastando E eu vou te rasgar como você, se você fosse até um pano e?